E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mano. E hoje eu vou ensinar a todos vocês a como tá fazendo essa Thumb, Thumb não, essa Render de Minecraft aí Que muitos Youtubers usam aí pra tá gravando um vídeo e recebendo até mais visualização Que deixa a sua Thumb de Minecraft cada vez mais bonita Lembrando que eu vou ensinar como fazer a Render e não uma Thumb Porém se vocês quiserem aí eu ensino um vídeo aí como fazer a Thumb Pra você fazer as coisas que estão nesse vídeo é, você vai precisar aí desses quatro aplicativos aqui, ó. É, PS Tools e Z Archive, é, Prisma 3D e MediaPunch E a maioria tá na Play Store, menos o PS Tools. porém da tá tudo na descrição, então você é só você clicar, o PS Tools vai dar por media MediaFire porque não é, não tá na Play Store. Mas enfim. Primeiramente, você vai baixar também um arquivo que tá na descrição aí, mano, que é um arquivo que permite você fazer uma coisa e é, com, e é com esse arquivo que a gente vai precisar do Z arquivo Você vai entrar nele E vai estar tá aqui, ó. vai estar tá entrando em download Após você achar, lembre Após você vai achar, vai vir em download E vai aparecer aqui Essa rig prisma 3D, prisma 3D. você clica em cima dele E só dar um toque Vem em exibir Clica nessa pasta E vem aqui nesses três pontinhos ali na direita superior Ali vem multi seleção aí não na verdade já tem aqui porque meu celular tá deitado mas se você tiver com o celular em pé só clicar ali nos três pontinhos vai aparecer multi seleção aí você clica em cima e vai aparecer isso aqui você clica nos dois vem nesse botão de confirmar aqui embaixo vem nesse negócio aqui nesse nove quadrado vem copiar aí para aparecer aqui você vem em android data e procura a pasta do Prima 3d se não tiver aqui mano você tem que estar tá no aplicativo aí você vai entrar e ele vai pedir para você permitir um negócio lá, permitir arquivo E você permite E você vem aqui e clica ah, Aqui, peraí, deixa eu carregar aqui Clica em NEW -N New Aí pronto Após fazer isso, já vai estar tá criando a pasta Que é essa aqui Você vem em Files Clica em cima dela, vem em Files E vem em Presentes e cola aqui No meu caso eu não vou colar porque eu já fiz o processo Após isso, mano é... Você vai pode fazer sua rig Porém tem um porém, mano o tamanho normal da skin do Minecraft não, com, não é compatível com o Prisma, porque é uma imagem pequena. Então para deixar essa imagem em HD, eu vou mostrar prints aí como fica a imagem é, com o negócio aí com, em HD ou em normalzinho como é. Então para você fazer isso você vai precisar do Média Você clica lá, abaixo e clique nele. Vai pedir para você pedir alguma coisa, provavelmente, então você permite, tudo que você dá de pedir, você permite, você vem em minha galeria, aí você vem aqui nesse um ali em cima, vem em importar, barra, pnz, jpg, isso é uma skin normal, entendeu, a skin normal aqui ó, essa aqui, beleza, você vem aqui, clica em cima dela Após isso, você vai estar tá assim, ó. Vai estar tá assim. No meu caso, tá deitado. Aí você clica naquela barrinha lá em cima, ali, ó. Tá vendo? Tem tipo um lápisinho, um quadrado. Clica nela. Vem em de imagem. Tamanho da imagem. E vem, coloca aqui 5000. Clica em OK. Aí vai dar tipo uma travada. Aí pronto. Após isso, a imagem já tá em HD. Mas como faz para salvar? Você vem aqui, mano, nesse. esse tracinho, três tracinhos mais em cima. E clica em exportar pnz/files. Aí você clica em PNG transparente e cola isso. no caso não vou precisar porque eu já fiz também. Após isso, sua imagem já vai estar aí compatível, digamos assim, com é, o Prisma aqui. Após isso, você entra no Prisma e você vai estar aí, clicando naquele cubozinho ali em cima. Vem em 2D ou 3D, eu recomendo 2D para começo de conversa. Aí pronto, você clica e vai dar uma travada. Só clica uma vez, por favor. Aí você vem aqui mano, vai estar tá tipo boneco aqui do Minecraft normal Você clica nos braços, nas pernas dele aqui ó, na barriga Você clica no meio do corpo E vai aparecer isso aqui Você vai tá clicando ali em texture E vai estar tá entrando Nesse momento o áudio cortou, mas eu falei que era pra você selecionar a skin que eu coloquei, no caso A exportada em HD Após isso vai estar tá assim mano, aí tipo vai estar tá assim ó Vai aparecer você vai confirmando aqui, vai clicando nos braços, vai colando a mesma skin, tá ligado? Até completar aqui totalmente aqui com sua skin, no meu caso minha skin é assim, então vou clicando aqui rapidão, e já já termina. Pronto, minha skin já tá aqui totalmente normal, só para dar um exemplo de, na verdade não, é tipo, você vai ficar assim, sua skin e tal, aí que agora você pode fazer as poses se você quiser aqui, por exemplo, se eu, você... Seu quiser colocar no shift Você clicar aqui ó Nesse nesse negócio de girar aqui Aí clica no meio do personagem assim E vai tá puxando para frente assim no vermelho, Entendeu? Aí vai ficar assim ó Tipo ele tá meio caído assim ó Aí pronto Agora já tá meio caído Fazendo sempre assim vai cair o boneco Tá ligado? Você clica aqui nesse Nesses dois pontinhos aqui ó Os dois primeiro, E puxa a perna assim ó Só que depende muito Tem hora que buga E não vai ser. Então a gente clica aqui ó em pé, na perna, aqui puxa assim, meio que pra frente, assim. Ó, então bora aqui. confirmar aqui, ó. E pronto. Agora, mano, é só você clicar de novo na barriga e puxar pra frente, assim. Mas tá vendo que o boneco ficou meio que caído a cabeça, vai estar triste. Você clica na cabeça dele e levanta assim, ó, no vermelho, assim. Puxa pra cima, vem aqui no de cima ali e abaixa aqui no verde. Pronto, tá vendo? Ficou certinho agora Não ficou totalmente certo Porque é só um exemplo Aí você vai treinando assim Vai aprendendo a fazer essas poses assim E ao contrário do que você pensa É bem fácil, na verdade Aí que você fala Ah, mas isso aqui tá frio Como é que vai tirar esses negócios azul aqui? Você clica aqueles três traços ali em cima Vem em render Vem em render Aqui de novo em render Pronto Espera um pouco Aí clica aqui, ó Aí você vai estar tá clicando em pausar o vídeo Porque é um vídeo isso aqui Aí se dá um... Tira um print dessa imagem Pronto, tirou o print você Pode sair daí, do vídeo agora Pode sair do aplicativo e fechar tudo Beleza Aí agora mais, a gente entra aqui no PS Touch E praticamente já tá tudo feito Se você não quiser fazer esse processo a seguir Você baixa um aplicativo de remover fundo Que já vai remover na hora Porém eu prefiro fazer aqui que eu já tenho mais controle Aqui ó Deixa eu achar aqui, screenshots. Vamos tirar aqui. Aí pronto, tá aqui, mano. Tudo certinho. Aí você vai estar tá selecionando, vai tá vendo aqui, porra. Onde vai estar tá nessa função aqui, ó? Dessa varinha mágica que você segura em cima dela e vai estar tá arrastando o dedo até essa quarta chave aqui, ó. E eu tô selecionando essa aqui, ó. Essa aqui tá branca, aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa. Aí pronto, você vem aqui em cima nesse lápiszinho vem mostrar ponteiro. E agora você puxa aqui, mano, até um lugar aqui, ó. Aqui, por exemplo. Aí clica aqui. E vai continuando assim. Vai clicando no... Segura com o dedo direito e clica com o da esquerda. Aí vai continuar assim. Você já vai entender por quê. Então vou fazer aqui rapidinho e eu já vou. Eu acabei fazendo ruim aqui, mas tipo assim. Vai aparecer assim. E após você terminar, vai ficar piscando. Aí você vem no traço em cima do lápis e vem extrair. Aí que eu recomendo você criar aqui, ó. Vem aqui nessa parte aqui de baixo, aqui, ó. Peraí, deixa eu remover aqui. Aí você clica aqui em, em mais e clica em camada vazia. Você vem e preenche a camada. Não, peraí, deixa eu deixar cancelar aqui. Vem preencher camada aqui, ó. Vem aqui deixa qualquer cor. Eu vou deixar vermelho mesmo. E aqui, mano, agora, praticamente sua rendinha já tá feito Se você quiser salvar, tá aí. Ou seja, no caso, só precisa remover o fundo, né? Não precisa do fundo. Aí pronto mas aí agora mano eu vou dar fazer uns ajustes aqui para deixar mais bom eu vou aumentar aqui um pouco a saturação para deixar mais viva a imagem é substituir de cor ou não é equilíbrio de cor eu deixo assim eu acabei saindo sem querer do aplicativo mas é, eu vou pegar outra renda aqui já tá feita aqui mas é praticamente a mesma coisa ó. aqui vocês podem ver aqui que é a mesma coisa então vou pegar a camada vazia eu vou preencher aqui com uma cor aqui rosa por exemplo Aí o que eu ia falar, mano, é para vocês criarem uma camada igual a essa aqui No caso, o boneco você vem duplicar a camada E vem aqui, seleciona pixels e printa de bran branco, assim, branco, ó E aí você vem e puxa aqui um pouco a esquerda, assim, ó para dar esse efeito aqui, tipo, de brilho Aí era isso que eu ia falar Mas acabou o vídeo saindo do aplicativo e perdi o arquivo Mas é isso Após isso, é só você apagar aqui sua a parte rosa do bagulho né no caso aqui ó vem aqui e apaga pronto agora sua renda já tá feita é só clicar aqui salvar concluído salvar e vem aqui nesse negócio compartilhar salvar na né? galeria seleciona png e pronto agora sua renda já tá feito então é isso galera se vocês gostaram do vídeo eu espero que me ajudasse se vocês gostou deixa o like aí para ajudar Aí, após isso, você pode estar tá usando para colocar em thumbs, gravar vídeo. E, dependendo do jeito que você estude aí, estudar mais isso, você pode estar tá fazendo várias poses aí, poses aí. Então, é isso. Estamos junto Falou e tchau.